Cadê tipo, mas neném? tem outro menino ali dentro também. Opa! Eu falei você pra ela que a gente é casada há três anos. sei tá com ela é. só pra roubar o dinheiro dela. <risos> ah, não, é eu sério? Falei, eu falei é. pra você que a gente tá com a Cris. Eu então, falei. Opa! Opa! A Cris falou que é casada comigo há três anos. Sim. <risos> Como você sabe? Que ela foi lá e falou. Eu falei pra ela que a gente é casada há três anos. E é verdade? Não! Engraçada. Por quê? Não sei, ela falou com tanta convicção. Ah, ela é... A Cris é engraçada. Você vai gostar dela. Hum. Bonito, né? Lindo, né? É, olha. Essa vista, esse mar. Paz, né? Uhum. Muita coisa da paz nessa vida. Sim. Tem coisa que te leva até pra outro mundo, parece. Tipo? Tipo, você imagina se entregar todos os trabalhos que você tem assim, e aí você fica zen, sabe? Como assim? Não, sabe esses momentos na vida em que você conseguiu fazer todas as suas tarefas e você pode aproveitar assim? Sim, você tá livre, né? Isso. Você pode fazer o que você quiser? <risos> Isso da paz também. É verdade. <risos> Mas... Por que você falou isso? Você é uma pessoa muito atarefada? Ah, às vezes um pouco. Mas okay. é bom esses momentos assim... Ah, com os trabalhos, né? O frango... O... Tudo. O frango, tudo. É, o... as entregas. Tira a câmera, vou tirar. Olha, ó, pra vocês aí, ó, que bonito, que bonito. Mas é, é bom quando é você per... tem família pra compartilhar desses momentos. Com certeza. Ah. Você conheceu um pouquinho da minha ali. É verdade. Eles são muito legais, eu gostei deles. E a sua, será que um dia eu vou conhecer? Acho que não. Você me odeia? Quê? Por que você não... Por que eu não posso conhecer sua família? Porque eu não sou próxima deles e não tenho Ah, entendi. É verdade, eu tinha esquecido, desculpa. Eu tinha esquecido. Eu acho que você que me odeia, não presta atenção é no que eu falo. É que às vezes eu fico meio distraído. Não, você já me perguntou umas três coisas que eu te contei ontem. <risos> Mas assim, em relação à igreja, que eu sei que você tá bem curioso. Aham. Eu. Eu frequentava bastante antes, mas agora eu dei uma parada, então. Eu tenho minha religião, mas eu não, não sou, sabe, mais focado. Entendi, nisso. entendi. Vai mal de pior que tá, não fica pior, que é, é complicado mesmo. Tá certo. Oi, eu fui, eu fui fofo, falei que eu fico distraída. Ah, não, eu tenho, eu tenho... Inclusive o Android, nossa. Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Tá bom. Ele, ele é da igreja que eu participo. Qual é a igreja? A, a igreja do Jesus. Do Jesus? Uh -huh. Aham. Todas são, né? Oi, seu Pedro. Oi, Android. Isso não é verdade, Mike. Pois não. É, você pode vir aqui um pouquinho mais na frente, aqui na praia? Ah, aí cai na, pedra. Tô indo. Tá bom. Obrigado, tchau. Jesus é tá por aí? Por Não tô sabendo, vou ligar Deus pra ele. Tá bom. Tchau.